Ora bem vindos a um novo vídeo, então maltinha, está tudo bem? Espero que esteja tudo porreiraço com vocês, que estejam aí bem de saúde, que isto do Covid acho que vai ser para ficar. Vocês entretanto já começam a sair aí as novas versões da aplicação Stay Away Covid, há povo que já começa a testar, por isso não tarda muito a aplicação, passando pela Comissão de Proteção de Dados, Vai sair aí para o mercado e aconselho a toda a gente a instalar a aplicação porque a partir de outubro, novembro, o pessoal vai começar aí a ficar toda a rasca novamente. Eu não sou adivinho, mas acho que isto vai ser a realidade pessoal. Por isso a aplicação se vocês não viram, se vocês não viram aí o vídeo que eu fiz a, a explicar o que é que é a aplicação, vejam que está aí assim em cima. Uh, e aconselho mesmo porque depois aquilo vai-vos permitir saber se vocês estiveram com alguém com alguém infectado não é? à vossa volta, esse alguém infectado previamente deu o consentimento e o médico inseriu um código que esse código vai ficar afeto ao telemóvel e depois o telemóvel vai, uh, vai trocar informações com os outros telemóveis ao lado e, uh, e é isso que vai dizer se nós estivermos ou não com alguém e vai-nos permitir fazer os testes e, uh, e ver isolar-nos para não, para não contaminarmos os nossos familiares, amigos e, e outras pessoas e, uh, e vai-nos permitir, que é, que é a grande mais-valia desta aplicação é saber se estivermos com alguém e vamos decidir o que é que vamos fazer, pronto, uh, se calhar é isso que, que o pessoal não está a compreender ou por falta de informação ou porque tem medo de, dos dados, pá, tanta coisa se fala aí dos dados, pá, mas a pessoal... Vocês agora vão a cada site, tem que dizer logo concordar e não sei o que mais. Pá, vocês sabem lá bem o que é que. Há 30 vezes coisas piores do que isso: o Twitter, o TikTok, os Facebooks, os Instagrams. Pá, por isso, acham é esta aplicação que nos quer fazer bem, que vocês têm que ter medo. Não é disto que vocês têm que ter medo. Por isso, pensem bem nisso e uh, vejam o vídeo e não tenham medo de instalar a aplicação, ok? Se toda a gente ajudar, se toda a gente a usar, vai ser mais facilmente controlado este bicho e erradicado este problema aí da sociedade, ok? Não tinha, não tenho mais, estou aqui meio perdido a dar umas voltas, até ao próximo vídeo, está bem? Espero que tenham gostado, até ao próximo vídeo! PEACE AND LOVE!